Graças Bahia. ao Inter, ao... que é outra fase da minha vida aqui. Ao, Inter. ao Ao time do Internacional? É, o o o Inter, time do Inter. Ao Colorado? É, ao Colorado. Da Beira Rio? O que tem a ver o Inter Cara, eu comecei... É, tipo assim, ó... Eu comecei a fazer vídeos... É muito louco, né? 2020 eu comecei a cobrir as eliminações do BBB. Um ano antes de eu ir. Né? Daí, tipo, dava eliminação e eu fazia um react em tempo real. Assim, celular... E... Vendo na TV, e... você já mandava é, ali mesmo. Eu, eu era Tim Babu, torcia por ele, daí botava apelido em todas as pessoas que estavam lá xingar pra caramba, bêbado. É, época do nosso amigo lá, como é que é o nome dele? O que veio Sim. aqui? Mesmo o Big Brother dele, o que era amigo do Babu, porra. Prior? Prior. Ah, o pior, é. Prior, a isso é. boníssima. Não era esse Big Brother aí? Isso, isso. O Big Brother prior, é, o é isso O Piong. Isso. Cara, aí eu botava apelido em todo mundo e comentava as situações. Cara, cada eliminação eu ganhava assim, ó, 10 a 15 mil seguidores. Caralho. Por semana E comentário pra caramba e compartilhamento Acabou o Big Brother Quando tu vive de conteúdo Tu, tu às é vezes foda, vicia é, num é. negócio que deu muito certo é. Putz, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pandemia, já tá na pandemia o, Os jogos estavam parados, aí voltou Aí os caras, meu, tu tem que comentar O jogo E eu já comentava o jogo, mas eu fazia umas assim, Ah, torcedor colorado indo pro jogo E voltando, daí fazia o cara voltando Chorando, aquela coisa clichê Aí eu comecei a fazer que nem o react que nem o do BBB. Comentando o fiasco do jogador tal que ele fez, não sei o quê. É, e, e o Inter passou uma fase... Tá uma não, fase ele tá fazendo uma fase horrível. É, tá. Um fiasco, assim, que tu não tem ideia. Aí eu comecei... Eu sou torcedor colorado, declarado. Aí comecei a xingar os caras. Gritar Puto, vagabundo, sem cara. vergonha, canalha. A gente tá te sustentando. Vai fazer uma microcamp, vai fazer um curso. Aí xingava os caras, assim. E daí os torcedores... Tu tem que fazer um curso de informática, não sei o que. Tu quer que eu bote um puta. guiso na bola pra tu achar a bola, vagabundo? Aí, tipo assim, começar a comentar assim. Aí os caras, tipo, ah, torcedor, cara. começar a marcar, encaminhar. Cara, até que a virada de chave foi o seguinte. Final do gauchão, acho que foi 2020, acho que foi também, era Inter e Grêmio. E lá é muito dividido. É Inter ou Grêmio? Imagina. Sim, sim, sim. É muito não dividido. Inter tem É, é, bem, a rivalidade... é Inter Grêmio, é Grêmio e Inter. É, inter e Até grêmio, isso. Né? É. Não é Grêmio, é, é, <risos> é, é. é Inter. É gremio. Gremio. Não, aí é Inter e Grêmio. E daí é o seguinte: eu, tô, eu, eu gosto de tatuagem, né? Eu tava fazendo umas tatuagens lá, só que o meu tatuador é gremista doente. Caralho. Aí ele já tava pegando meu pé, que o Grêmio tava na fase boa, é gangorra, né? E o Inter mal. Aí daqui a pouco ele, não, hoje tem fiasco, né, Negrão? Ah, meu, tu não começa. Aí ele uhum. começou a pegar o meu pé quando veio o Inter, tomou cinco. Caralho, velho. Cinco. Sacolado, hein, Acabou meia-noite e daí os caras lá... Cara, Eita, aí o meu, meu Instagram, mano. o meu WhatsApp, isso aí vira um inferno. Aí os caras, tá e aí, E o teu time não vai falar nada, que os caras te cobram pra tu virar refém lógico, conteúdo. Lógico, Cara, e eu tô numa... Não sei se tu conhece mais ou menos lá a região metropolitana, Gravataí. Gravataí. Gravataí. Gravataí. Tô ligado, Gravataí. tô ligado. Região metropolitana meio longe do Beira-Rio. Meia-noite. Aí eu olhei pra TV, 5x1, 5x0, acho que era, eu falei pra ele, bem na hora que acabou minha tatuagem. Cara, eu vou no Beira Rio. Aí ele, cara, mas tu vai fazer o quê? Não sei. Tô com um facão no carro e um megafone. Eu vou ir lá. Eu vou dar meu jeito de resolver isso aí. Ele, não, é louco, negão. Vou ir lá, não quero saber. Aí liguei pro meu sócio, Matheus, mandar um abraço pro Matheus Gubato, meu parceiro. Cara... Me, vai comigo no Beira-Rio. Daí ele, cara, tu vai fazer o quê é. agora essa hora? Não sei, cara. Eu vou ir lá, eu tô com facão e com megafone aqui. Eu vou ir lá e vou fazer um fiasco lá na frente. Cara, eu fui até a casa dele, peguei ele. Ele começou a dirigir pra mim. A gente foi no Beira-Rio, parei na frente, desci. Aí comecei a gritar no megafone o nome dos caras. Vagabundo, não sei o quê. <risos> tu não merece usar essa camisa. Vocês vão ter que sair por debaixo das gramas amanhã no próximo treino. E com facão. <risos> E ele gravando, Jason, né? cara, e ele gravando, cara, esse vídeo bateu 100 mil encaminhamentos. É, caraca, Encaminhamentos, velho. assim, pessoa mandando assim, uhum. tipo, compartilhando. Dois dias. dois dias. Cara, foi pra minha proporção, na época, eu não tinha nenhum milhão de seguidores, eu acho que eu tinha uns 400, 500 mil, cara, milhões de visualizações. É, assim. Aí foi pro Face, aí o cara Sim. perde o controle, né? YouTube tudo. Aí todo mundo que me encontrava na rua, meu, vamos lá no Beira-Rio. Eles estão fazendo <risos> fiasco. Cadê o facão? Ô, negão, tô com um facão Kentucky agora <risos> da Tramontino de três listras pra, pra te dar. Aí os caras começam a me aper... Os caras me vendo no mercado, tá aí o Moisés, hein? <risos> que fiasco Moisés. que aquele negão vagabundo tá fazendo. Cara, e daí eu comecei a... toda vez que fazia um fiasco no Beira-Rio, aí a minha conta... Causava. Aí eu tinha perdido, olha que loucura. Eu tava sem o Instagram há meses, tá? Há meses. Mas por que você perdeu? Cara, por causa das coisas que eu falo a última Falou alguma não é tá não, não posso te contar cara melhor não si, cara não eu não vou me não, aprofundar mas eu não quero perder o canal não não, não perde <risos> eu não vou cara eu perdi porque eu, que eu, a primeira vez eu acho que eu contei um negócio do Big Brother que não podia contar uhum. aí caiu ninguém acredita né quando eu falo que foi o Boninho que mandou derrubar é derrubaram aí beleza aí depois foi uma eu perdi várias vezes tá, o Instagram aí depois foi um jogo do do Inter contra o Cuiabá Cara, esse dia eu fui cancelado de uma maneira que eu apareci no Balanço Geral do Mato Grosso lá, dos caras. <risos> porque eu, Mas eu não fiz nada. Caralho. Cara, o Inter empatou 1 um a 1 um com o Cuiabá e eu falei assim, cara, o Colorado, vocês são vagabundos, sem vergonha, porque vocês são campeão mundial, vocês não podem empatar com o Cuiabá, cara. Os caras estão jogando de noite e amanhã de manhã estão no Cabify trabalhando. Caralho. Vocês ganham milha por ano, pega um monte de mina, só querem saber de Narguilha, Jack de Mel e vagabunda, cara. Vocês querem me enlouquecer... Aí os caras do Cuiabá ficaram brabo. Eu, aí, daí começaram a me denunciar, parecendo no balanço é, geral do é. Mato Grosso, não sei o quê. Beleza. Caiu o Instagram. Aí a última vez voltou, ah, vou me comportar. Mas eu me comportei. Melhor, melhor. Me comportei. <risos>